Salve, salve galera, quem fala é o Fox Tokiri e você está em mais um vídeo aqui do canal E nesse vídeo nós vamos fazer mais um aí da série Testando Bora conferir o game chamado Monster Blast Esse game nós fizemos live no nosso canal da Twitch Então se você não acompanha, vai lá twitchtv twitch.tv.com, tem o um link aqui embaixo na descrição Lá nós fazemos as lives do canal e jogamos lá, né, este game já miletei, esse jogo está na playlist então de MilG g Fácil E também na playlist de Testando, beleza? Bom, é um jogo bem bacaninha, cara Um jogo simplão, mas bem interessante aí para você poder é, jogar E como eu disse, mil né, g tranquilinho de se fazer Vou mostrar um pouquinho aqui como que é Vou colocar um New Game Vou começar do zero aqui Bom, você é esse carinha aqui e ao estilo... ao estilo cachista de ser você anda e atira tá? Então basicamente o jogo todo é esse Basta você andar e atirar Esse jogo é bem tranquilo pra você fazer mil g Basta você zerar a campanha tá? Tem algumas coisinhas pra fazer Como matar 10 inimigos com uma torreta E coisas do tipo Mas cara, você faz esses, essas conquistas jogando naturalmente Você não precisa se preocupar você basicamente faz aí os mil g nele só jogando Então você, é aquele jogo, finalizou 1000G E joga aí e se diverte, basicamente é isso Todas as fases são bem parecidas Né, você tem que matar os inimigos da área é... Pra você poder liberar aqui a porta e pegar os itens do baú Aquele item eu não peguei porque era uma bomba Mas tem um outro item aqui, ó Aí tem conquista de você comer fruta para restabelecer sua, sua vida, de você usar, se eu não me engano, este escudo, de você matar 10 inimigos com a torreta, coisas do tipo que você vai pegando nos baús. Bem tranquilo. Você tem como melhorar seu personagem, né? Tanto o tiro quanto a sorte dele para poder pegar itens que, que dropam e também a saúde, né? O, a, a vida do, do personagem. Cada personagem aqui é de uma forma diferente, tem que tomar cuidado com alguns personagens que soltam fumaça venenosa quando você mata eles. Tem que tomar cuidado com os espinhos, quando chega mais pra frente tem é, espinhos na fase. E é bem tranquilo, tá? Você movimenta com o analógico da esquerda, mira com o analógico da direita, uso o RB e o LB para mudar os itens ali embaixo e uso o A para consumir os itens né? uma dica que eu dou para você poder ser é, rápido nesse jogo é sempre vai para cima porque a saída da, da fase sempre está para cima então sempre dê prioridade e ir, ir para cima para você poder ir logo para a próxima fase, beleza? essa é a dica que eu dou para você ganhar tempo no jogo né você conseguir fazer aí ah, as fases no, no menor tempo possível você não ganha pontos se você for rápido é apenas para você poder ir e zerar o jogo se você tiver pressa de zerar Beleza então a dica que eu dou aí é você sempre ir para cima porque a saída das fases sempre está localizada no canto superior né então, sempre vá pra cima, beleza? Ah, Fox, eu não consigo ir pra cima. Vai pra direita ou vai pra esquerda e depois vai pra cima. Mas o objetivo é ir pra cima todavia, beleza? Ó, então, eu tô indo pra cima o máximo que eu posso. Daqui a pouco já vai mostrar um quadradinho no mapinha que tá do lado direito lá em cima. Vai mostrar um quadradinho vermelho que é a porta de saída. Quando eu chegar na porta de saída, você vai perceber então que... Eu estou no fim dessa primeira fase Esses cristais que você pega Eles são munições tá? Para a sua arma Perceba que tem uma barrinha rosa ali né? Meio lilás Que vai enchendo quando eu vou pegando Isso aqui é munição tá? E eu recomendo demais você sempre pegar uma arma que, que vai cair aí nas fases Uma arma que tem o detalhe laranja tá? A arma laranja Foi a que eu mais gostei porque ela é muito boa e eu recomendo você dosar o tiro não fica segurando o rt não quando você pegar essa arma laranja porque ela é uma arma muito boa e muito forte então vale a pena você sempre pegar a arma laranja quando você é, encontrar ela e não trocar de arma né se você pegar a laranja não troque ela, não pegue outra, porque senão você perde a arma laranja. E aí você só vai poder pegar ela de novo quando ela dropar no mapa novamente, beleza? Geralmente as armas aparecem no final da, da fase. Então quando você mata todo mundo, caem umas armas do céu. Né? Pode cair uma ou duas. E aí você pode aproveitar pra pegar essa arma. Então tá vendo que tem um quadradinho é meio vermelho ali em cima, ó. ali é a saída aqui vai ter um baú com algumas coisas ó, já tem uma torreta isso aqui é torreta isso aqui é um tipo um time que deixa os inimigos paralisados isso aqui é um, uma c4 e isso aqui melhora a minha munição beleza? e passamos a primeira fase e vamos para a segunda tem conquista de matar boss tem conquista de matar é, uma quantidade de inimigos, se eu não me engano. Mas o resto é tudo muito igual, tá? Eu vou aproveitar aqui e colocar uma torreta para que você possa ver. Tá vendo a torreta? E vou também dar o time aqui, ó. Que os inimigos meio que param. e fiquei preso ali e morri. Mas tudo bem. Se você morrer, ele volta da fase que você estava. Então não tem problema. Vou pegar aqui, ó. Olha a minha. Outra recomendação que eu dou, sempre que tiver essas fases assim, ó, que tem. Que tem divisórias, tenta se. se aproveitar delas. Tá vendo que os inimigos não avançam, ó. Porque eles ficam presos na divisória. Então você pode se aproveitar dessa, dessa divisória. O único que passa pela divisória é o fantasminha aí, ó. Então você pode matar ele primeiro. E meio que fazer uma fila, né, dos inimigos, ó Porque eles estão meio que presos aí na divisória Então você pode aproveitar, ó Agora faz um corredorzão aqui E a gente aproveita Pra matar o máximo de inimigo possível Sem tomar muito dano Tá? Então, aproveite o máximo o cenário Pra você poder Se dar bem E sempre indo pra cima E sempre buscando a arma, né Ó, aqui tem uma divisória, ó. Vale a pena você tentar segurar... Caramba, mano. Só tá semeando morto. Tentar segurar os inimigos na divisória, tá vendo? Se ficar muito difícil, faz isso, ó. Usa o time. Tá vendo? Aí os inimigos ficam lentos. E vai matando o máximo que você puder aí. Aproveitei ali e coloquei uma... Poder aqui na, meu, na minha arma, que tá bem fraquinha. Tem conquista de você subir de nível, se eu não me engano, nível 10, nível 20. Mas tudo isso é natural, cara. O jogo não tem. Não tem que se preocupar com a conquista. Basta jogar e você vai desbloqueando tudo. Vou pegar esse baú aqui, que tem uma. Puta, soltei a bomba sem querer. No começo você morre algumas vezes e tal. Mas aí você vai ficando mais forte. E o negócio vai ficando melhor. Deve ter algum inimigo preso ali. Ó, aqui é um caso simples. Ó. Eu não posso ir mais pra cima, não tem porta. Então eu vou escolher ou direito ou esquerda e depois eu vou pra cima. escolher aqui a direita. Aí, é uma bomba. A mesma coisa aqui. Ó. Tem que ir pra direita e tal. Então é isso, galera. Esse aqui é o Monster, é... É o Monster Blast. Agradeci demais o produtor aí. Enviou o game para que a gente pudesse fazer da série testando, né? Nós fizemos live dele, já tá miletado no canal, bem tranquilinho. Umas duas horas de gameplay aí, três horas no máximo. E você mileta esse jogo. Ele é gostoso de jogar, bem legalzinho. Você se diverte bastante, principalmente quando você dá uma upada no seu personagem. Porque eu tô com o nível zero, né? Então ele fica bem ruimzinho. Mas depois que você upa o personagem, ele fica bem legal. O jogo fica bem frenético. E, e vale a pena aí conferir, beleza? Bom, o link do jogo vai estar tá na descrição do vídeo para que você possa aproveitar e pegar ele aí E não deixe de conferir o nosso site aí Promoção games.com Seu site aí com promoção de games do Xbox, beleza? Bom, é isso Eu vou nessa Falou para vocês Tamo junto É nóis e fui!